Hey. Eu sou o Gabriel Jordan, do e pra o vídeo de hoje eu tô trazendo de volta aqui pro canal os desafios de maquiagem, né? Que é uma coisa que eu já não trago há muito tempo Há muito tempo atrás, tipo em 2019, eu comprei uma paletinha por engano Achando que era uma paletinha de sombra normal e tal, mas na verdade era uma maquiagem infantil E desde então eu quero gravar esse vídeo tentando fazer a minha maquiagem usando produtos infantis Comprei vários makes de criança, né gente? Aqui temos batom, temos sombras, temos mais sombras, gloss e eu vou tentar fazer um look, né, nos meus olhos, principalmente vamos tentar fazer uma maquiagem vamos ver como essas makes vão performar, tá, gente? então se você já quiser conferir essa minha tentativa de fazer uma maquiagem usando produto pra criança, né, gente eu acho que isso não vai dar certo, né, mas vamos tentar já vai deixando seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo e claro, continue assistindo Então, gente, vamos começar, né? Vamos fazer um tour aqui pelo que eu comprei. Primeiramente, eu tenho aqui a paletinha Happy Girl Series Makeup Beautiful Colors to Create Your Own Style. Que basicamente quer dizer várias cores bonitas pra fazer o seu próprio estilo, né? Nós temos o que aqui? Um container, né? Essa embalagem muito chique. Que é o que, gente? Parece aquelas maquiagens vintage, sabe? Só que em vez de ser uma coisa chique, é um plásticozinho pintado de rosa. Temos aqui pincéis em formato de coração. Paguei R$12,99. Gente, nessa palestinha de sombras, também comprei. <risos> a Love Disco Team Rock'n'roll. Olha, gente, eu amei. Eu sou uma garota rock and roll, não sou. Temos aqui uma embalagem em formato de concha, né? Garota praiana. Ai, tem a gente, eu não tinha visto isso ainda. Tem anelzinho, tem batom também. Eu acho que isso é batom, né? E por fim, nós temos aqui o Disco Team Rockstars. Eu acho que esses dois são da mesma marca. Nesse aqui eu paguei R$8,50 e nesse aqui 4,99, gente. Quais as chances disso aqui não prestar pra nada? <risos> e eu amo! O que eu amo, amo, amo, amo! É que tá escrito aqui atrás. Manter o produto fora do alcance das crianças. Gente, o negócio não é pra criança, pelo amor de Deus! Além disso, eu tenho uma paleta super velha da Turma da Luca da Luizance. A Luizance realmente é uma marca de maquiagem. Isso aqui eu já sei exatamente como funciona, gente, que eu tenho há muito tempo. Vamos tentar abrir. Bom, primeiramente, temos a sombra. Olha só que chique, gente. A embalagem é uma conchinha do fundo do mar. Vem com esse aplicador ceboso aqui, que não serve pra nada, né? Com a espuminha. Temos aqui uma miniatura de um batonzinho. Inclusive, o nome é mini batom. Amei a menina da embalagem. Belíssima. E aqui, o mais chique de tudo, gente, são anezinhos em formato de coração. Inclusive, vou usar Ai, gente, eu acho que isso aqui não vai sair do meu dedo nunca mais. Vamos abrir logo essa outra também. Uau, gente, ela é muito chique! Olha só como é que ela abre! Nossa, mas também não fecha, né? Que porcaria! Enfim, gente, ela é giratória. 10 minutos pra a criança quebrar isso aqui. Então, vamos lá! Eu vou começar na minha paletinha menor. Nossa, gente, que coisa mais vagabunda! Não é colado no fundo... Do da embalagem. Eu vou pegar esse rosa aqui, e eu vou esfumando ele já pra fora, porque esse aqui tá tão fraco que eu acho que isso aqui vai funcionar mais como um tom pra esfumar outra coisa aqui depois. Alguém tá vendo alguma coisa? É, vai. Parece até que eu peguei essa sombra aqui, né, gente? Mas eu juro que foi essa. Vou passar pela minha pálpebra todinha. Bom, e agora, num pincel de esfumar, eu vou pegar essa outra sombra aqui mais clara, de fato agora é essa. Vou tentar esfumar as bordinhas. E se a outra que era um rosa, tipo um pink, tava pigmentando tipo um rosa bebê. Esse rosa bebê aqui não tá pigmentando nada, gente. Parece que eu tô passando pó translúcido no rosto. Mas até que tá dando uma esfumada, vai. Não sei se vocês vão conseguir ver, no entanto, que no espelho já tá quase impossível de ver, imagina na câmera. Ai, tô amando, né, ó. Olha, vou pegar nessa outra paletinha aqui esse rosa, que eu acho que não vai fazer nada também. <risos> Vou tentar intensificar aqui os cantinhos. Gente, eu juro que eu só quero sair maquiada daqui. Não precisa ser uma maquiagem bonita, a maquiagem só precisa aparecer no meu olho, por favor. Vou vir agora aqui nessa paleta chamada Minha Make Paleta de Sombras. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Essa paleta aqui foi uma das primeiras paletas de sombra que eu comprei quando eu tava começando a fazer acervo aqui pro canal. Quando eu comprei essa paleta, eu não prestei atenção no que eu tava comprando, eu comprei uma maquiagem infantil. Tanto que tá escrito aqui, olha, turma da lua, essa maquiagem é infantil. Mas na época eu não sabia, eu comprei e eu usei bastante, viu, gente? Não tô dizendo que é boa, tô dizendo que eu usei que eu não sabia, né, na época Pra quem quiser saber, essa aqui é a paleta de sombras Minha Make Letra B, tá? Tem três versões dela Se eu não me engano Vou pegar aqui esse tom de rosa E agora eu vou encostar aqui, ó Olha, não tá pigmentando lindamente Mas está pigmentando Eu estou conseguindo enxergar a cor aqui, entendeu? Tudo bem que apesar de ser uma maquiagem infantil A Luizance é uma marca de make, né? Então é o mínimo que eu esperava Mas nossa, gente, o fallout é absurdo Olha, vou pegar o pincel sujinho que eu passei aquele rosa mais claro dessa palestinha de concha aqui e vou esfumar pelo menos pra alguma coisa serviu, né gente? A ideia era que ficasse um rosa bem forte mesmo, né? Não acho que vamos conseguir hoje Ai gente, eu tô me achando adorável com esses anéiszinhos aqui <risos> Assim, gente, antes que alguém pergunte o porquê que eu já apareci com a pele pronta, gente, não existe. Eu acho, né, que não existe. Tipo, não, não existe base, não existe corretivo, não existe pó. Até porque essas coisas quem usa é adulto. Criança não quer usar maquiagem pra estar maquiada. Criança quer usar maquiagem pra passar coisa colorida e melequeira na cara, gente. É isso que criança quer. <risos> Por isso que os produtos, a maioria das vezes, são assim, gente. É só pra criança parar de encher o saco dos pais pra não gastar a maquiagem deles. Aí eles compram isso aqui, gente. Que é 10, 12 reais. Aí a criança se entrete. Olha só, gente, parece que eu tô com um conjunto de vídeos, Parece, mas a gente varre o out e segue em frente. Tá muito ruim? Ai, gente, tá ruim, mas eu acho que também não tá tão ruim assim, vai. Quando eu tava aprendendo a me maquiar, eu já fiz maquiagens piores do que essa. aqui. <risos> Olha, estamos aqui com um esfumadinho rosa básico, entendeu? Tranquilo! Gente, essa paleta aqui eu amei, porque ela tem essa palhaçada aqui de girar. Inclusive, acho que eu girei pro lado errado e quebrei o negócio. Mas essa paleta só tem cor feia, gente! Quem é que usa isso aqui? Nossa, muito feia essa paleta, gente! Como eu sei que mesmo se eu pegar um roxo, um verde ou um laranja aqui que tem essa paleta, não vai pigmentar de jeito nenhum... Tô tentando me concentrar nesses três rosas aqui, eu vou tentar usar como blush. Tá vindo? Olha, eu acho que tá! Não, peraí, gente. Eu tô desconfiando. Ó, esse é o tom de rosa. Nossa, é muito claro pro meu rosto. <risos> Vou pegar esse aqui do meio também, e eu vou tentar espalhar. Olha, deu uma cozinha, mas eu acho que também tinha um restinho de blush do meu blush normal que eu uso, né? Então, não foi 100% por causa da sombra, né? Vamos continuar nesse olho, que eu tô invertendo a ordem de tudo aqui hoje, porque eu tô louca, gente. Enfim, esse vídeo aqui já não ia pra lugar nenhum mesmo. Vou pegar esse roxo aqui, olha, da paletinha da Luisance. aplicar aqui no cantinho externo. Não acho que vai fazer alguma diferença. Absolutamente nenhuma, <risos> mas... Vamos lá, né, gente? Ó, oh, até que ficou uma coisinha assim feia, né? Mas beleza. Vamos continuar. Eu quero vir nessa sombra de florzinha aqui com esse azul. E eu quero fazer a parte de baixo dos meus olhos azul, gente. Porque hoje eu tô o quê? Uma coisa chá de revelação, né? Tentar pigmentar aqui na pálpebra inferior. Olha, gente! Não pigmentou nenhuma, mas tá pigmentando mais do que a rosa. Essas sombras infantis são ótimas pra esfumar sombras de verdade, porque olha só, elas pigmentam só um pouquinho, entendeu? Parece que eu levei um soco, né, gente? <risos> Fiquei com a mancha na pálpebra, o auge. Num pincel menor, eu vou vir nessa sombra azul aqui, e se eu não me engano, eu lembro que essa sombra azul, ela não era muito boa, mas ela pigmentava assim, ok, sabe? Tipo, tá vendo a diferença? Quem amou? Eu não. <risos> eu vou esfumar esse azul aqui pra trás, gente. Já estamos feia. Vamos cagar tudo mesmo. Vou voltar no pincel que eu apliquei o rosa e puxar um pouquinho esse rosa pra trás também. Olha, gente, é uma faca de dois gumes. Essas makes aqui que eu tô testando... Nossa, coitada, a sombra faleceu. Enfim, essas makes aqui que eu tô testando, não tem fallout, mas são uma palhaçada as cores. Essa aqui da Louise Ansel, até pegar então. Mas, nossa é só falar o que tem. Sabe o que que eu queria? Eu queria botar um amarelo aqui no canto interno. O único amarelo que eu tenho disponível nessas paletas é o dessa da Luizana que curiosamente é a sombra que tá mais usada aqui. Eu não lembro se essa sombra é boa ou o que que eu fiz com ela, né gente? Mas vamos lá Ai... Que dó, gente! Acho que não somente as maquiagens que eu estou utilizando hoje são pensadas para crianças, como a minha habilidade de maquiagem hoje, assim, regrediu... Talvez uns 12 anos, né? Isso tá tão feio! <risos> Me desculpa, gente. Eu juro que eu não tô fazendo por mal. Tipo, pra ficar feio de propósito. Mas é que tá ficando. Ah, mas não tá tão feio também, não, gente. Tem gente que faz maquiagem pior na internet com maquiagem de adulto. Imagina isso aqui, né? Bora lá. Vou colocar mais rosa aqui, porque eu sou brasileira. Eu não desisto. Gente, eu queria que ficasse assim, entendeu? Mas aí quando isso fuma, vai embora. E olha fala out, né, gente? Não pode faltar. Meu Deus, gente. Mas que panassado. Vou pegar aquele rosa fraquíssimo daquela paleta pra esse Fumando aqui só os cantos, porque eu não quero nem encostar nesse rosa da pálpebra. Porque a gente respira e ele já vai embora, desbotando a cor toda. Bom, para os olhos, sinceramente, eu acho que eu já fiz o máximo que eu podia. Ou então eu já estraguei tanto, né? Que não tem mais jeito. Fica aí a sua interpretação. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou só aplicar um pouquinho de iluminador aqui nesse cantinho interno para não ficar tão feio pra gente não chorar aqui hoje. E também um pouquinho aqui no começo da pálpebra, né? Vou aplicar um lápis azul. Esse lápis aqui não é infantil, mas eu sinto que se uma criança fosse usar um lápis de olho, ela ia querer usar um lápis de olho colorido, né? Obviamente nenhuma criança usa lápis de olho porque a criança não tem coordenação motora. Ela ia enfiar o lápis no olho e ia ficar cega. Então, não pode, né, gente? Mais auge. Meu Deus, essa é a maquiagem mais horripilante que eu já fiz na minha vida. Vocês estão vendo por que, que eu demoro pra trazer desafio de maquiagem aqui no canal? Que eu não eu gosto de ficar feia, gente. Eu acho que esse lápis ajudou a ficar menos feio, talvez. Não sei, né? Vamos de máscara de cílios Gente, eu esqueci que eu tava com esses anéis aqui Já tô sentindo a circulação sanguínea do meu dedo cortando Mas vamos seguir em frente, né? Antes da gente continuar, vou aplicar uma máscara de cílios E já que nós chegamos até aqui, eu vou colar um cílio postiço Porque já tá horrível, gente Um cílio postiço não vai melhorar nem piorar nada aqui Então já volto Bom, gente, colei uns cílios nessa maquiagem horrorosa Mais cedo no vídeo, eu tentei usar algumas dessas sombras aqui como blush Vocês viram que não rolou Então eu vou tentar pegar... Esse rosa aqui da ponta, vai. Da paletinha da Louis Anse, Que, sinceramente, eu acho que vai funcionar mais como blush do que como sombra de fato. Gente, o pior de tudo é que não tá feio como blush. Como sombra tá horrível. Mas como blush tá ok. Bom, o que nos resta são os lábios. Temos um batonzinho. Que, inclusive, deve ser da mesma cor do outro. Nossa, que cor feia, né, gente? Um rosa da Noni, que horror. E aqui nós temos dois brilhinhos labiais. Dizendo eles, né, gente? Só tô vendo um isso tem cheiro de veneno isso tem cheiro de veneno de barata, gente eu não vou passar isso na minha boca nossa, literalmente tá me irritando aqui vou começar testando o meu mini batom olha, é mini mesmo, tanto que ele nem gira nem nada vamos lá passar antes de eu passar na minha boca, vai aí nos comentários e comenta se você acha que vai pigmentar ou não e também já deixa o like, né, gente, vai que isso, gente isso tem cheiro de massinha Gente, eu acho que é uma manteiga de cacau com algum corante que usa pra fabricar massinha de modelar, sabe? Porque cor tem zero mesmo, né? Vamos testar esse outro aqui, da Make Roqueirinha, né? Gente, é basicamente a mesma coisa. que só é um pouco mais claro, mais feio, inclusive. E olha só, quem tá surpresa? Eu não tô. Nossa, eu quebrei o batom... Assim, não que eu estivesse animadíssima em usar de novo, né, mas... Estou me sentindo com a boca suja. Bom, já que eu não pude usar esse gloss aqui Porque ele simplesmente quase me matou Com o fedor que isso aqui tem De 357 elementos químicos Diferentes misturados aí dentro Eu vou aplicar um gloss normal da minha coleção mesmo Porque geralmente é o que criança usa no lábio, né Um glossinho, uma besteira Só pra dizer que passou um batom, né, gente Igual essa porcaria aqui pra dizer que passou Uma maquiagem na cara Só que a diferença é que, na verdade, esse gloss aqui que eu tô usando é muito bom mesmo Pra quem quiser saber, esse aqui É o Mermaid da RK by Kiss Então é isso, gente, eu acredito que com tudo tudo o que a gente fez nesse vídeo. Esse aqui é o look completo, né? Dessas maquiagens infantis né? O que, que vocês acham? Comenta aí embaixo Vocês sairiam com a maquiagem assim na rua? Eu preferia ficar em casa, né? Mas eu acho que eu entreguei uma make assim Completinha, vai Eu usei as sombras nos olhos, ficaram muito feias Eu usei as sombras no rosto, como o blush ficou muito bonito Batons, uma porcaria O gloss, cheiro de veneno de barata Tive que usar um gloss da minha coleção mesmo Que eu já sei que funciona E é isso aí, né meninas? Quem amou? <risos> se você gostou do vídeo de hoje, já vai deixando o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo não se esqueça de me seguir também nas minhas redes sociais como Instagram, Twitter e TikTok nessas plataformas eu produzo vários conteúdos que não chegam aqui no YouTube então pra você ter um 360 de todas as minhas dicas e conteúdos, vai me seguir por lá também comenta aí embaixo se você já usou ou se você comprou por engano ou se você usaria mesmo alguma maquiagem projetada pra ser usada por criança, né eu... Não sei, gente, talvez eu usasse esse gloss aqui pra dedetizar a casa, né? Que tem cheiro de veneno talvez funcione. Ai, ah, eu amei os anéis, gente. Pra mim foram as melhores coisas dessas comprinhas. Quem amou, eu amei. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan. Muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! See you.